Eu queria fazer a engenharia agronômica. É o que eu fiz. A minha faculdade foi engenharia agronômica. E aonde que tem perto dessa cidade? A cidade de Mucuba. Em Mucuba tem? Sim, Sim, tem? tem, tem, tem, tem. E é muito difícil de conseguir uma vaga de entrada? A questão, é, a questão tem a ver com a condição de não ter familiar lá em Mucuba, porque Guerreiro. há para viver porque a faculdade não tem lar. E outra questão é que questão... a universidade é gratuita? Não, não, não. É privada? Tem alguns gastos, né? Tem alguns gastos. mensalidade. Ah, ter que pagar mensalidade? Não, só propina. Sim. sim. sim. Sim, sim, pagar propina, coisas assim, sim. Sim, algumas taxas. Né? Ah, sim, é verdade, algumas taxas. Algumas taxas. Porque é necessário, por exemplo, é assim, se eu conseguisse passar, passar o exame de admissão, para mim não é preocupação, vou conseguir passar. Sim, claro. Só estou me falando da questão de conseguir estar lá, ter condições para estar lá. Você não tem possibilidade de bolsas? Bolsa? O governo não oferece uma ajuda financeira para De princípio, não tenho tanta informação acerca disso. É, eu também não sei, mas sim, talvez sim. dê para perguntar para as pessoas do Ministério. Do Ministério, que sim, é verdade. Sim, sim. sim. sim.